I am a midwife originally from Brazil, speaking um, to you from Canada. And I am here to present our lovely uh, singer for today. Uh, we're starting our presentation wishing for peace mm -hmm. for all women and midwives and families around the world. and. Um, Uh, we thank all of you for participating in our, our wonderful conference. I had a lot of fun in this last 24 hours. I hope you guys did too. It was truly wonderful. And so now I am to, going to go ahead and introduce Isadora. So, um, I'm going to start with her introduction in Portuguese, followed by an introduction in English. So, um, Isadora Canto, que desde novinha brincava de creche, de boneca e de cantora. Em suas brincadeiras plantava semente boa de uma isa que viria a ser acalantadora. Do pai ganhou um veleiro que lhe deu liberdade para navegar os mares que escolhesse e escolheu o mar do feminino, da ancestralidade, da sua mãe ganhou o pé na terra, força e fé, menina para crescer, expandir e florescer. Hoje Isadora Canto transborda afeto e amor, ensina, acolhe e traduz, não só as mães, mas as mulheres do seu tempo. Bacharel em Canto, popular pela FASM, fundadora do Acalanto Brasil, de música na gestação e puerpério, e mãe de Théo e Lia, com um canto-autora indicada ao Grêmio, autora de álbuns, dos álbuns Vida de Bebê, Criança e Mãe, Menina Lua e Tchau, TT diretora do grupo Materna em Canto, e com a missão de acolher mulheres e seus cantos. Des is Isadora Canto, a brazilian singer isadora icing which is canto in portuguese since she was very young played that she was part of a daycare played with dolls and pretended she was a singer in her games she planted the good seed of an isa that would become soothing from her father she gained a sailboat that have that gave her freedom to navigate the seas she chose and she chose the sea of the feminine of ancestry from her mother she gained feet planted solidly on the ground of earth strength and faith as a girl to grow expand and flourish today isadora come to overflows with affection and love teach, teaches welcomes and translates not only mothers but women women of her time she graduated in pop, popular singing and songwriting from the faculdade santa marcelina in sao paulo city in brazil she's the founder of acalanto brazil sooth brazil which makes music for pregnancy birth and the postpartum period um, she is the mother of theo and Leah and a Grammy-nominated singer-songwriter. She's the author of the albums Vida de Bebe, A Baby's Life, Criança e Mãe, Child and Mother, Menina Lua, Moon Girl, and Chao Tete, Bye Tete. She's the director of the Materna Encanto, Mother in Song, and has the mission to welcome women and their songs. It is my pleasure and my honor to introduce you to Isadora Canto's songs. Hello, thank you. Um, it's a pleasure to be here. I don't speak English very well, so I will speak and sing in Portuguese. Obrigada, Paloma. Eu vou começar com uma canção que se chama Oração, canção do bom parto, que para mim é uma oração. Eu compus essa música, ainda não foi lançada. Ela ainda não está nas redes, nas plataformas, mas eu tô, eu vou apresentá-la pela primeira vez aqui hoje com vocês. So Isadora is singing the song for the very first time. It's an exclusive here. You're hearing the song for the first time at VIDM 22. It's not still on um, her music platforms. So you heard it. You heard here first. Here we go. Here we go. Nossa Senhora do bom parto me acompanhe Rogai oh, por nós me deseje boa hora, vencerei ando, vencerei abençoar na bolsa das águas e manjar Minha mãe, Oxume, conceda a sua dança dos rios e proteja Minha criança Ai Ansan Jogue em mim a sua Força dos ventos Tempestade Minha cria respirar Sei que Meu corpo sabe Todos os caminhos A percorrer Para meu filho Nascer Confio na minha força De parir e receber Danço e canto pra você, meu novo ser Que a vida lhe proteja, meu bem querer Agora vou-me embora, vou rezar e agradecer A todas as mulheres pelo meu próprio nascer The first time for you. Agora eu vou cantar uma música que ela é muito significativa para mim. Ela se chama Reconhecimento porque é o momento que você encontra com seu bebê, você o reconhece, porque vocês já se conectaram de alguma forma na gestação ou no plano espiritual. Essa música aqui no Brasil virou um hit das salas de parto, das, das salas, das casas de parto então é um é uma música que me abriu muitas portas é, quando eu fui doula quando eu participei de muitos partos e quando eu tive meu próprio filho no meu banheiro so the next song is a very well known song in brazil it's it's called recognition uh you'll see the slide very shortly um And uh yeah, well actually I'm going to change the slide for you. It's about that first moment when a mother recognizes um her child right after birth, and it's a song that has opened many doors to Isadora. I can attest to being a midwife who has practiced in Brazil that her song is indeed a very popular song in birthing rooms all across the country. So Here we go with Recognition. Bem-vindo, meu novo ser, cercado de proteção. De tanto amor, tanta paz, dentro do meu coração. Bem-vindo, meu novo ser. Cercado de proteção, de tanto amor, tanta paz, dentro do meu coração É como se eu tivesse esperado toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado toda a vida pra te falar.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 eu, eu, bem-vindo meu novo ser Essa música é bem importante para mim So important to me Agora eu vou cantar uma música que eu recebi com, Quase que espiritualmente Que ela se chama Plantadeira porque eu acredito que nós somos plantadeiras de semente boa. Eu e todas nós que estamos aqui agora, somos pessoas que temos uma missão muito importante, que é de plantar e colher essas sementes boas. So now Isadora is going to sing us this song planter and she says it's a song that she has almost spiritual, spiritually received and she thinks it's the perfect place to sing it because she thinks that all of us here are planters and are planting very important and good seeds. Here we go with uh, plantadeira, planter. Eu vim do corpo da minha mãe It's a pleasure again. Muito obrigada. Obrigada, Paloma. Muito, muito, muito obrigada, Isadora. Maravilhoso. You're welcome. bem Thank you very much. My Instagram. Can I put here? Yes, please. <laughs> Good. Okay. Thank you very much. Thank you, Isadora. Back to you, Lorraine. Thank you so much, Paloma, and thank you, thank you, obrigada, Isadora. Now, look at this. Where in the world are we? All the places that we have uh, zoomed in from for this conference, put together by our very own Allie Anderson. Look at this, 36 countries represented in 2022. Can you see where you come from? Yes, we will sing during birth. Look at that, all those wonderful places. It's incredible, isn't it? And now the big moment.